Fala galera, it's me pra você que ainda não me conhece, eu sou Rafael Oliveira, esse daqui é a Maite e ela inventou de comprar uma caixa de comida do Japão. Deve, eu gosto de comida deve japonesa. Deve vir aqui. Feijão empanado com, com graviola. Deve vir uns negócios assim. Graviola até... do Japão. Ah, não sei. Mas ela já sabe o que é que ela escolheu pra comprar, mas eu não tenho a menor ideia do que, que é. É aquelas aqui. caixas misteriosas que vem coisa dentro. Só que essa não é misteriosa, porque pegar, eu já sabia pegar, o que vinha pegar. dentro. tá Aqui, ó. A gente não abriu ela ainda. Ela chegou assim, ó, Tem, tem endereços, tem endereços. Não, tenho, não, não tem? Não, eu olhei. Ela chegou assim, ó. Ela é bonitinha, até que ela é grandinha, ó. Eu fiquei decepcionado. Ele não. achou ela que era gigante. Ela é que porque... Mas tem bastante de coisa dentro. É. Pelo que eu vi lá vem bastante coisa, vamos não, ver. Não pesam só uma Ruffles. Tem o um peso aqui, ó. É, mas é a da caixa. 320 gramas. 320 é só a caixa, tá ligado, né? <risos> ah, mas, é só pra você ir provando coisas <risos> novas, um É do pênis. Japão, é legal. Eu adoro, eu sempre gostei de coisa japonesa. É isso verdade, aqui a gente É gente tipo... Japão, né? Vamos é pro Japão? Bom, bom amanhã? Mas eu sempre gostei de coisa japonesa, eu sempre gostei dessas caixas misteriosas, aí tinha uma de doce japonesa. Não, vamos abrir isso aí. E é japonesa mesmo, não é tipo aqui do Brasil. A não vai precisar disso. Coisa do Japão, ela é... é fácil. Coisa do Japão? É japonês, eu gente. Não vou precisar disso Não, não vou precisar disso, certeza. Eu... Já, já achei aqui, ó, já. Mas o que, que você quer dizer com isso? Que É fácil de abrir? Ah, talvez eu vá precisar disso você. Né? Ah, não, <risos> não. Não, é fácil de abrir. Ah, só vou puxar aqui. Mas pra ficar bonito pra não estragar o negócio, corta aqui, ó. E depois ela. a gente vai fazer um vídeo comendo os produtos daqui, né? Porque ah, também... é, porque eu acho que não vai dar num vídeo só. Não, vai ficar muito longo. Com ó, o vídeo tirei o um negocinho do cara. Você só tá esperando, ó, você vai precisar assim, disso. Só tô tá esperando. Corta aqui. Crianças! Ó. Nunca! Não precisa vida, né? de estilete pra abrir, porque é só puxar aqui, ó mas só eu ficar bonitinho, nem eu vou deixar Nem com ele. seu pai do lado, com seu familiar do lado, nunca. Não precisa puxar, nem precisava mesmo, mas vamos eu lá. Eu falei que não precisa. Ah, deu É, grave. então. Olha, eu de te matei. aqui, não né? tá vendo, criança? Não Tá bom, tá bom, tá bom, já, tá bom. Eu, eu, eu dei, fiz eu isso pra não estragar a embalagem. Eu dei uma rasurada Aí, na caixa. Olha o que o cara me faz. Não usem. Imagina isso estragou em você, Tragou a minha tá caixa. Vendo? É pra dar exemplo pagar galera. Você estragou minha caixa, não, velho. você é menor de idade, não use essas Pior coisas. Pior é o unboxing do mundo. Que caixa bonita, olha isso. É, eu gostei da cor caixa dela. caixa bonita, eu danifiquei. Né? Ela é toda bonitinha. Ó, foi levemente é. ferida. Ah, tá aqui, legal, eu, eles não estão pagando a gente, mas eu vou falar onde é. O site é esse aqui. Ah, isso aí eu não mostro, não. Vamos ver, ela brilhinha. Muito bonitinha. Oh, oh, dê, ó, ó, acho que o negócio. isso, é uma camiseta? Ah não, não. Eu uma camiseta? É uma camiseta? Não, Puta, eu acho que é só um uma livrinho, camiseta agora. porque é especial de mês dos namorados. Porque lá fora, é dia dos namorados. Hoje? Não, ontem. Ontem. Ah, ah a gente não tá gravando. A gente, assim, era pra ter gravado. um livrinho. É que a gente só não tem a câmera um na, na mesa, então tem que mostrar assim. Então fica meio ruim, mas tudo bem. Vou mostrar assim que eu vejo junto com vocês. Deixa eu ver. Ele é que eu leio japonês. Ah, tá bom, vai, vai que vai. Fevereiro de 2019, Love Story. Tava escrito isso. E embaixo tá escrito... Nem inglês, não lê japonês. É ah, que legal, não, como é isso? Tem aí? tipo uma cartinha com os bagulho que vem dentro. Calma, deixa eu mostrar. Tá? Não. Vem é isso tudo? É então, é isso que eu tô falando, é bastante coisa. Não, mas deve ser... Do... Vem um de cada Calma aí. Nessa um... caixa vem descrito os itens, tipo, Pode tudo que tem tudo... aqui dentro tem aqui, e aí fala de qual região do Japão é. Achei que muito bonito. legal. Nossa, que informativo. Ai, que ah, legal. legal. Fala exatamente também. de qual região do Japão vem cada coisa. Então vai, pega um doce que a gente fala de onde que... Ah, olha, vem um cartão Eu falei que vem um KitKat. Foi aqui! Um, um, um. Ih, tá líquido. Não vem um só não, vem mais. Tá líquido. Okay, tem mais. Tá líquido. Hum, Totalmente líquido. Aqui tem uma que cartinha dele. Ah, estamos na Estação do Amor e vou isso mostrar. é maravilhoso para dividirmos nossos snacks japoneses com vocês. Está tudo cheio de corações, chocolates e pensamentos agradecidos. Esperamos que vocês gostem. Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Gostem Gosto, e mostrem as agachas para alguém. Olha, é salgada, Ah, então você mostra e eu vou, vou lendo o que é cada coisa, Se tá? a gente parar de postar vídeo... Pro quadro desse doce aqui, ó que não tem nem papel. Tá aqui! Eu vou ler pra você! Não, mas ele não tem nem uma. Um, ah, é porque ali. a gente recebe só uma amostra, né? Ah, que vem num pacote Sim. cheio desses. É, a gente pega uma coisa de cada, <coughs> a gente não precisa comprar um pacote de nada. Entendi, entendi. Mas que a gente entendi. não gosta desse, é bom ter um só. Vou seguir a ordem do papelzinho que eles mandaram. Eu não entendo, porque parece que tá de cabeça pra baixo. Isso é um que, chocolate verdade... com morango. Ah, você tá lendo esse agora? Tô lendo esse. Então vai, ó. Chocolate agora com é morango, bom. ele é de Tóquio. Tem. Morango, arroz. Aqueles crispy de arroz, sabe? E chocolate. Gente, eu não vou ler o nome japonês porque eu não sei japonês, mas tá mosquito! Ah! Que horror! Putz, parece ser da dengue. Ah, eu não quero ter dengue de novo. Juro que tem pintinho. Eu quase morri de dengue. Ai, Kyoto no Kimoshi Semvei. Sem ver Sei lá, sem ver Bota uma luzinha, ó que fica delícia agora, hein? Agora vocês enxergam bem. Não Lê pra ver. galera, não é pra não você. Não é, não é que ela é eu pra você, velho. Aqui não foi muito explicativo. <risos> ela parou, viu? Fala o vídeo que não é, pra é um sem-bei clássico. Eu não sei o que é um sem-bei. Então eles acham é que classe. a gente sabe o que é isso. É um mas bem clássico. tem soja e tem farinha. Então não é sei. Uma, uma, sei lá, uma torradinha de. É uma torrada. No é é outro vídeo chama... a gente vai mostrar, é bem crocante. Sentimento agradecido. Ah, obrigado. É isso aí, é um sentimento agradecidinho. Agora é esse que eu adoro. Ah, é o do peixinho. Tem um esse grande. Isso é muito bom. Esse é Calma tá, isso é bom. Pra mim, isso aqui é mais... Se eu comprasse, olha, olha vocês. É, não dá pra saber, porque não é, tipo... Calma aí. Daqui. Eu comprei isso aqui no Japão. Aham, uh -huh. é muito diferente. a gente. Isso eu aí eu só na liberdade, João Eu vou achar muito que é uma esponja. Uma esponja? Pra limpar a louça. Nunca tu ia achar que era uma esponja. Parece ah, se tivesse no mercado? Esponja. É, ah, porque ele é aerado, que delícia. É, é uma esponja. Ele é aerado. É. É o, favori, o chocolate favorito em formato de peixe no Japão, sai de volta em fevereiro. De volta o é que, O chocolate, mas o que é fora? É tipo uma casquinha de sorvete. É tipo uma casquinha de sorvete. Ah, que delícia! Ai, olha isso! É mousse aerada dentro. Nossa. Repleta de cálcio. Tá escrito aqui, que é isso? repleta de cálcio. Deve ser de soja, né? Não, é de leite esse. De leite normal? É esse é de leite normal. Interessante. Pois a gente vai tá é. abrir experimentando um, ah, por é um esse hein? Ah, tem moti. Tem moti. Você nunca tomeu moti, né? É mochi. Eu adoro moti. Eu mochi. sei o que é moti. é só um líquido, ó. Ah, esse oh. é chocolate. Ah, é ele verão, era quadradinho é de chocolate. Verão, é verão. Quem adora o verão? Era pra ele ser quadradinho de chocolate, mas ele derreteu. Então mas ele estranho, é suco de chocolate. Porque é fevereiro. E tá tipo 20 tá graus. Frio hoje. E tá derretido por quê? Ah, porque no correio deve ter ficado ah, quente. Ah, pô, correio. Não dá Quem uma dentro nunca, né? Nossa, não Nem pra ter dessa. um colezinho. Não, beleza. Era pra ser. Quadradinhos, Conte. cubinhos de chocolate. Chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate maltado. Hum. Bom, é vai próxima? ser um suco bom de Qual chocolate. Qual o próximo? Qual o próximo? Agora é esse aqui. Ah, ração. Mentira, parece umas bolachinhas. Spice de mini heart. Muito gostoso. É snackzinho de pimenta. Ah, hum. é, Não não é, não é que é de pimenta, é tipo de legumes com pimenta. Nossa, que delícia. Hum, que Adoro delícia. Adoro pimenta. Imagina um desse de cerati. Ó, oh, tem de... de preto, mostarda. Ah. E. a Onori. É. Nori eu sei que é alga, então é alguma alga verde. E aí por cima tem chili powder. Chili powder? Hum. É, pra você que me entendeu. Olha que diz que deixa a sensação na língua. É que delícia. Olha esse de Hokkaido. Hokkaido? Sim. Não sei. Hokkaido. É o nome de um restaurante que a Não tem acento japonesa com esse Hokkaido. Olha, sinceramente. É, é uma estrutura fe... de bosta. É com um feijão branco. Eu dele. falei que, que ia ter delícia. feijão no começo do vídeo. Eu adoro. Eu falei que ia ter coisa. Ó, oh, sinceramente, eu vou até mostrar mais Dizem Diz aqui que é muito tradicional. Peraí, peraí. Aí. Aqui diz que ele é muito tradicional e que normalmente ele é recheado de feijão, mas esse é de feijão branco porque é ele são especial. Parece que amassaram cocô e colocaram na geladeira. Eu não tô zoando. Achei bonito. Olha isso. Ah, pra mim parece um alfajor. É um cocô apetitoso. Ai, que bui... Nossa, a pegada dele é muito boa. É. Não, o japonês faz um negócio um certinho. Cocô apetitoso, cara. não tem nem. Como eu né? amo coisa eu pegar é o Kit Kat. Kit Kat, esse aqui é Kit Kat, tá vendo? Mas esse. Que É de tiramisu de morango. O que, que é que eu tiramisu? eu não sei. Tiramisu é um que doce que... que é com um café. Tiramisu. É uma barrinha líquida também. Chocolate branco! Ah, esse desenho eu achei meio absurdo. Era chocolate branco com. Ah, estranho esse desenho mesmo. é <risos> esse desenho. Tá? Achei meio esquisito, gente. Vem quantos? Vieram três desses. Vieram três desses, Ai, tá Eles bom. acharam pequeno. Não, manda três. Não, cada um, um come um e a gente divide um, entendeu? Ah, Agora. Cozinha, urso. Não, ursinho, urso, ursinho. isso eu já mostrei. É uma bolachinha que pesa um. 0,00,2 gramas. É uma panquequinha com chocolate. Parece que, que veio. Isso. Sabe aquela bolacha passar tempo Sem recheio? Veio só uma que nem. A sensação é essa, né? Tá ligado? Tá ligado que essa caixa era pra eu comer sozinho Eu tô dividindo contigo, né? Comi, então não reclama. Senão, você não vai comer isso. O vermelhinho. Não, o vermelhinho é um suquinho de pozinho. É chá. É um chá de pozinho. É de pozinho? É de pozinho, pô. Ah, não, não, não! Não, saquinho. É vermelho. um chá da beleza vermelha é, um herbal. Também. É da, da Alice. Alice? É Alice? Não é Alice, mas lembra Alice. Não dá a É uma de Alice de mentira que tem aí na capinha. Não, mostra atrás, dá pra entender nada. Dá, ah tá aqui em mandarim. Eles sabem que a gente não vai entender nada, então eles explicaram, porque esse é o único que tem que ser feito. O resto já é tá pronto, é só comer. Como assim? Uma, um saquinho em um litro de água. Um saquinho dá um litro não, tá não, e Não, não, se liga, eles querem que a gente deixe isso lá a noite inteira, na geladeira. Não é pra fazer tipo coisa, é pra ser gelado. Pra tomar e... geladinho, É, ah, Não, não, é experimente também gelado e ensina a fazer assim. Mas ah. também tem a instrução aqui de você pôr 180 ml no, em 3 ou 4 minutos no fogão. Não, a gente toma um gelado e um quente. Aí, vem com um bagulhinho aqui, pra você, se você tiver hamster depois, é na você aproveita pô. Ah, eu tô muito triste que isso aqui era pra ser cubinhos, oh. eu tô muito triste. Não, que... sério, a única coisa que eu fiquei triste é isso, isso aqui era pra ser cubinhos de chocolate. Mas vai ser uma barrona louca. E ele virou um... Nossa, a gente vai fazer algum dá doce. Dá pra fazer suquinho, vamos com um canudo. Não, isso aqui é cobertura, a gente vai fazer algum doce e jogar isso aqui em cima, mano. Não, vamos pôr um canudo, pô. Nossa, não, canudo não, vamos que não. Olha não a foto, macarrão. como era bonito, gente. Ó, oh, era pra ser esses cubinhos lindos de chocolate. Vinha bastante, porque isso aqui tá cheio o saquinho, Ele nem amassa de tão cheio o chocolate. Ó, oh, esse saquinho inteiro aqui, essa caixa inteira que veio muita coisa, por sinal. Eu não entendo nada disso. Eu tô muito louco pra comer isso aqui. Deve é bom. Esse eu sei que é bom, porque esse eu gosto. Eu sempre como. Esse daí parece mais concha. Parece mais concha. Ai, não é que uma bandejinha. Aqui. Que vem daqui, não tem uma bandejinha. Tem uma bandejinha? Dentro. Dentro. Ah, Puts. a gente precisa ver. Você tem tudo. que ver muito próximo vídeo. Eu quero abrir logo. Da hora, como é que é. eu vou é. fazer? Eu tenho é certeza que aqui tá falando ponta. que é chocolate, que é tal, mas. Eu não entendo. Galera, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que a gente agora vai gravar um vídeo com... Agora não, né? Que tem que pôr pra gelar ainda. É, formas. a gente ia gravar agora. Fazer o tentar. chá. A gente vai fazer um vídeo comendo isso aqui tudo, vai contar a experiência. Ah! Se você quiser saber onde a gente comprou, deixa aí nos comentários ou vai no Instagram. Pergunta pra gente. Também tá aqui na, tá aqui na descrição. Pergunta pra gente onde a gente comprou, quem te indica. Na verdade, ela, porque eu não tenho a menor ideia. Muito é obrigado. Escrito. Eu danifiquei a caixa, né? Tragou gente... minha caixa. Se inscreva no canal, deixe seu like. Valeu, galera. Tchau.